Gente, desculpa. É porque tinha saído e eu não percebi. Fudge Studios presents! Tudo bem, ignorem isso. Ignorem bastante. Tá? Agora eu só quero fazer uma coisa. Des I'm gonna to the and I'm go to the to <laughs> the que tal nós fazermos pipoca? Tá Mentira, Barbie. Agora que eu tô. Tá, vamos. Você aprendeu isso na escola? Que coisa linda. Que? O Ken falando que coisa linda pra mim? o ficou tão inteligente assim fiquei até com inveja é isso aí <risos> tá ficou ótimo tá vamos lá gente ignorem a hora que está ali no telefone que é realmente a hora que eu estou gravando sei lá eu tô muito acordada sou muito elétrica assim A casa toda pra explorar E eu escolho ficar onde? No quarto Tipo lugar super Frequentado Para as pessoas Nessa quarentena Super frequentado Sim, óbvio Porque a gente está na quarentena A gente faz o que na quarentena? A gente dorme Aí a gente come Né, gente? A gente sem o um, que, assim que fazer, que é youtuber gravar vídeo, isso é até bom pra gravar vídeo. Esquece. Esquece. Vai dormir. Peguei, peguei, peguei. Ah, ignorem, ignorem, ignorem tudo, ignorem tudo a sua volta, ignorem. World in My Little Pony. Tudinho, tudinho. Ignorem, aqui, ignorem, ignorem, ignorem, ignorem, ignorem, ignorem aquela parte. Agora não por nada. Mm. Mm. Não sei porque eu postei ter uma foto da, da pessoa dormindo. Pai tem uma esquilo que me picou. Tá, tá, tá. Você está com tudo. Tanto talento me avise é a próxima vez. Inspirando. Tá gente, vou fazer presente plantar algumas plantas. E eu acho que eu... É... E eu posso encerrar o vídeo. <risos> eu não vou encerrar o vídeo. O pai, o mochito me picou. Fecha né? a janela. Gente, ignora esse barulho, agora eu guarda, é, tava fechando a varanda Nossa, olha que macho tranquilidade Tá, deixa para ir lá Tremente de kiwi Quem gosta de kiwi, hein, gente? Eu não gosto. Admito. Eu admiti. Não gosto. Não acho bom. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto não. The the I'm Gente, quem gosta de totalmente demais eu amo. Eu acho a novela totalmente demais totalmente. Pai, mas que tu me picou! Que saco! Mas que tu me picou! Gente, eu acho que eu vou deixar um do vídeo por aqui. Vou plantar só uma plantinha e eu vou deixar no vídeo. Botei. Se Pode... inscreve no canal e gostar. deixa muito like E não se inscreve muito. Canal. E não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilhar para o seu gato. Basta para o seu ventilador, para a sua lâmpada Para o seu tio, para a sua tia, para salvar para o seu avô E também, deixa muito longe Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito longe.